A fim de decorar a sua casa e acha que é um negócio tipo muito caro Ou então que você precisa investir numa série de coisas Ter um arquiteto, ter um monte de gente trabalhando com você Não é bem assim e hoje eu tô aqui com um especialista para dar cinco dicas incríveis pra gente De como a gente pode decorar a nossa casa Deixar ela linda, fofinha e sem gastar muito Olá, meus amores, tudo bom? Eu sou a Priscila Saboia, Personal Organizer, e hoje eu estou aqui com uma querida, hum. que é a Elaine Gonzalez. Ela é arquiteta e decoradora, falei certo? Falou certíssimo. Então tá bem. bom. E minha amiga também do Lé de Casa, né? A gente está sempre junta fazendo dobradinhas né, de casa, inclusive a gente está gravando aqui na casa do Ed Casa. E conversando, né, Elaine? A gente chegou à conclusão de que organização e decoração se misturam muito. Né? Andam juntas, né, na verdade? Andam muito juntinhas. Eu acho que tanto para decoração, várias vezes a Elaine conta histórias para mim de, de projetos dela, né? Que ela está fazendo um projeto na casa de um cliente e que ela precisa complementar com a organização. E vice-versa, né? Também quando eu estou fazendo um cliente meu, várias vezes a gente precisa mexer em alguns pontos de arquitetura ou de decoração. E como eu sei que vocês me pedem demais dicas de decoração, e eu não sou a melhor pessoa para dar esse tipo de dica, chamei a especialista fez muito bem não é porque a parada é essa eu acho que tem que chamar o especialista quando a gente não sabe direito como se virar em algum ramo específico na nossa casa a gente tem que chamar quem entende né? é e assim né? na verdade Pri, a gente que trabalha com isso a gente acaba tendo alguns truquezinhos sempre é exatamente o que você falou não precisa investir rios de dinheiro vocês começam a ficar atentos então com essas dicas que a gente vai começar a passar e vai começar a dar né vocês, quando vocês entrarem nos lugares, na casa de amigo, na casa de família, no restaurante, no shopping, vocês vão começar a ficar atentos e vão sem perceber criando um repertório, ou seja, uma chuva de ideias na cabeça. E aí quando vocês forem fazer alguma coisa em casa, automaticamente esses gatilhos, ah, é legal se eu vi, combina isso com isso. Então é legal estar atentos sim. Pois é. Então, hoje, já que a gente tem aqui a nossa disposição, a Elaine, né, nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes e chegamos a cinco dicas fundamentais que vocês precisam levar em conta na hora de decorar a casa de vocês. A primeira delas, Elaine, uma coisa que eu vejo que muita gente tem receio em uhum. casa, às vezes acha que precisa fazer uma coisa muito, muito, muito diferente, é piso. Uhum. O então que você teria para falar pra gente sobre piso? Então é assim, primeiro, quem tem casa, que tem piso de madeira, tem um piso mais antigo, é, ao invés de pensar, vou trocar tudo, por que não pensar em recuperar? A madeira, por exemplo, é um piso que ela aceita raspagem e fica novo. Já quem tem cerâmica ou porcelanato... Já não consegue fazer esse tipo de raspagem, mas consegue trocar o rejunte. E o piso também dá uma recuperada. Então, com isso, você não gasta não muito porque você vai melhorar o que você tem. Agora, se o teu piso está super detonado e você não quer não quero arrancar tudo, eu tenho uma cerâmica, mas queria uma outra, mas não quero arrancar tudo, você pode colocar um piso sobre piso. Olha que Essa é uma opção. Ou, se você quiser alguma coisa até mais quentinha, pensar nos pisos vinílicos que são aqueles pisos que você pode colar ou o um sistema de encaixe em Eu ia cima. te perguntar isso, se o piso vinílico é o piso sobre piso, não, são duas coisas não, diferentes. Na verdade, assim, são duas coisas diferentes. O piso sobre piso é um porcelanato, né, por exemplo, em cima de uma cerâmica existente. Okay. Então são dois pisos compatíveis que vai receber uma argamassa específica uhum. para eles terem a liga um do outro. Ok. O que, que você tem que verificar? O nível, tudo direitinho, mas assim você economizaria demais, porque você não precisaria retirar o seu piso, fazer contrapiso. Seria. Economiza em dinheiro e economiza em paciência também de não ter que não Em Tempo piso e, sujeiro, inteiro, né? e tudo mais. <risos> Perfeito, isso é um ponto. A outra coisa é a questão do vinil. O que a gente tem que levar em consideração para aplicar o piso vinílico? Se você tiver uma cerâmica, ela tem a junta. Então você precisa cobrir uhum. aquela junta, porque senão ele vai filmar. Sabe aquela história que a gente estava conversando do papel de parede, quando filma o espelho sim. ou filma qualquer outra coisa? No piso é a mesma coisa. Uhum. Então a gente pode regularizar e, e... aí sim aplicar o vinílico. O vinílico é, é uma boa opção porque ele é térmico, ou seja, né, ele é mais quentinho. É uma delícia de andar em cima. Né? Ele é fácil né assim de limpar. A limpeza dele é incrível, é muito é. prática. Para quem a tem criança... É <risos> <risos> boa Para quem tem criança ou vai ter... Passar carrinho, passar brinquedo, uhum. em cima o piso não risca, é. né? E não faz muito aquele toque-toque do sapato, já que ele é colado, né? Então olha quanta vantagem tem. Tem um monte de infinidades de modelo, então é você pegar um que combine com o que você já tenha na sua casa. Eu costumo sempre indicar. Uhum. Não custa nada você ir no fornecedor e falar, você me presta uma amostrinha, você tem um pedacinho? E com uhum. esse pedacinho vai pra sua casa ver se tá combinando. Ver se combina com os móveis, isso. ele tem isso, com o né? É, é isso mesmo. Legal. Então de, de, de piso é isso. Agora pra quem não quer fazer nada, não quer trocar nada, uma dica que também eu costumo recomendar é só trocar o rodapé. Mantém um tudo que você legal. tem e coloca um, re, um rodapézinho branco de poliuretano. Uhum. Já dá outra cara na casa. Olha, que incrível. Porque realmente o rodapé ele faz uma diferença infinitamente. Faz, faz ele melhor, um, né? Um tom dá uma cara tom. de novo. Exato. Então você mantém, remove só o seu rodapé e aplica o uhum. um rodapé de poliuretano. Sim. Na verdade a manutenção também é zero. Porque ele é, um, ele é um plástico, vamos dizer assim, e ele vai permitir que você consiga limpar. Sim. Então também é uma dica boa pra quem não quer entrar naquela fase do quebra-quebra. Ai, que eu acho horrorosa. Eu gosto, então <risos> eu sou suspeita. Mas ela é suspeita pra falar, né, gente? Vamos combinar que eu acho que a maioria não gosta de quebra-quebra em casa, né? Assim, a gente tenta evitar ao máximo. tentando também tem outras dicas que a gente pensou aqui uhum. né, para dar em termos de decoração então assim é iluminação eu falo que iluminação é super importante então é assim às vezes você tem uma mesma casa com várias facetas então você tem uma luz mais romântica uma luz mais para uhum. trabalhar né? Então como é que você começa a ter esse, essas várias intensidades? Né? Então hoje todo mundo trabalha com LED, realmente Sim. é mais econômico, ou quem não trabalha ainda, mas vai um dia trocar, já pode pensar no uso dos LEDs. Exato. Mas por exemplo, os LEDs brancos, né, eles, é, mais frios, você pode colocar na sua cozinha, na sua lavanderia, uhum. ou até numa área que você vai estudar. Porque é uma luz que vai te jogar sempre o foco. Você vai estar prestando atenção no que você está fazendo. Uhum. Quando você quiser um LED um luzinho, mais... cozinha na lavanderia faz todo sentido, né, gente? seja Precisa de mais claridade, né? É verdade. Pra para pra fazer... para enxergar empresa, as enxergar. coisas, é. exato. E na hora do trabalho, do estudo também. Exato, Se há uma, há uma é uma luz muito assim, ao invés de trabalhar... você assim, não... dormir, né? É. <risos> Exatamente. Vamos trabalhar. Agora, se você trabalhar, por exemplo, com umas tonalidades mais amarelas, você começa a ver que começa a ficar mais aconchegante. Uhum. E o negócio vai ficando bom. O que, que você pode ter? Abajur, arandela. Então são coisas muito simples de você já, por exemplo, o abajur, você vai precisar de um ponto de tomada. Sim. Né? Se de repente você não tem uma mesinha, tem aqueles abajures super bonitos que são de coluna, que não precisa até, de repente, às vezes a pessoa está sentindo, sei lá, né, que tem um cantinho, eu sempre que eu fiz isso na minha casa. Tem um cantinho que está mais escuro, uhum. porque só tem um ponto de luz no meio da sala. Sim! Né? Ao invés de você ter que quebrar teto, levar é, para o outro lado, outro lado colocar um lustre e tal, coloca uma abajur uma luz que vem de baixo. Isso! Assim, que... que dá um clima gostoso. Por exemplo, banheiro. Uhum. Banheiro, geralmente a gente tem forro de gesso, quem mora em apartamento, por causa da tubulação do de cima. Sim. O que, que eu sempre faço? Eu sempre indico colocar uma, uma luminarezinha, um embutido, uhum. no cantinho, bem no cantinho, uhum. dentro do box, no teto, uhum. com um filtro azul, ah, que é a cor amor. da água, que é uma cor de relaxamento, porque é como se você tivesse um spa em casa. Gente, que, que... Olha que massa, não é? é? E o ver. filtro é muito baratinho, né? né? na verdade você pode ter a mesma lâmpada e só aplicar é como se fosse mesmo uma lentezinha de contato tá, tá? uma lente da casa de câmera isso assim, que muda. exato o que que vai acontecer para ser mais gostoso é ideal que esteja separada no circuito geralmente uhum. o banheiro você tem um ponto central e o ponto por exemplo do, do espelho do, espelho, do box, né? isso o box tem que estar sempre separado uhum. tá então isso é uma coisa fácil de fazer com um furo de serra copo você instala ali a lampadinha caso você uhum. não tenha apaga tudo, só liga a luz azul. Nem precisa de spa. O negócio Pronto, já tá rolando um ali dentro. vai em casa, é... gente. Olha que delícia. Que é uma tendência, né, é. Pri? É verdade, você não precisar mais. Antigamente as pessoas achavam acho, que precisava ter banheira em casa, precisava ter um monte de coisa, né? E o relaxamento não é só você deitar numa banheira, é você... É, mudar um pouco a luz, bota uma musiquinha, isso. né? Isso. bota um cheirinho, Coloca umas gostoso. velinhas, né, tem, se não quiser ligar a vela, às vezes tem criança em casa, aquelas velinhas de vela LED, de LED né? espalha no banheiro, deixa isso. a luzinha azul, põe uma musiquinha já é um outro clima. Ah, que delícia, gente, ó, vai, vai, isso vai salvar até casamento. Não é, assim. não tenha dúvida, não tem a luz pra quarto, gente, pelo amor de Deus, luz, luz branca não. não, né, Só é ah, o crime da branca, mala, não. né. A pessoa, você sai do, do box lá toda bonitona com aquela luz branca, você tá vendo tudo que é defeito. Põe a luz oh, amarela, gente, celulite, eu não precisa. Né? Não, põe a luz amarela, não. luz difusa. Você isso. sai com, a, com aquela silhueta linda, é, não, uma é isso mesmo. Quem geralmente tem uma cabeceira ou de madeira ou feita pela tapeçaria, pode comprar fita de LED que ela vende num rolinho, Legal. coloca atrás da cabeceira pra dar uma luz também uniforme. Você precisa de um, uma saída de pontinho. Né, pra você poder fazer essa conexão. Mas já dá um outro clima no quarto. Ó, oh, gente. Leva então, isso pro seu faz-tudo aí. Aquele faz-tudo que Faz uns cantinhos na sua casa e Isso. E fala, olha, eu quero botar luzinha de LED atrás da cama. para ficar sensacional. Luzinha azul no banheiro, luzinha de LED atrás da cama. Um abajur bem legal na sala. É. né E você já tem vários climas. E pra sua mesa de jantar, tem um pendente. Que é aquele... É, aquela que vem, luz. vem, né? Isso, na, na, na iluminar mesa. a mesa de jantar, porque hum, não precisa fazer um jantarzinho romântico com tudo aceso, hum. Não, deixa só o pendentinho, né? Olha que legal, hein? Ou seja, várias dicas de iluminação que trazem um ar diferente, né? Exato. É, e principalmente acho que saber usar também, isso é muito importante. Eu, pelo menos, demorei muito a saber usar uhum. essa coisa da luz fria e da luz quente, uhum. né? Uhum. De você achar que, ah, de repente, a cozinha tá escura. Por quê? Porque tá cheio de luz quente, luz amarela. Uhum. Né? E aí você sente que sua cozinha tá meio escura. E é um lugar que você precisa de mais iluminação. Né? Exato. Pra ficar de luz branca, tal. Quarto hum? de criança também. Deixa sempre um abajurzinho. Ou aquele dimerzinho no, Dimera, no, no interruptor, é, é. aquilo é uma coisa muito fácil de fazer. É então você consegue ter um, um ajuste de intensidade. É então você não precisa quebrar nada, são sempre dicas fáceis. Elaine, outra coisa que eu amo e que eu acho que deve dar a maior diferença, espelho. Ai meu Deus, eu também sou fã, também sou apaixonada e eu acho que que mulher não é. Não é? Não tem quem não passe na frente de um espelho e ó, e ó automaticamente estou <risos> <tô> bem Pri. <brilho. risos> então é assim, o espelho ele tem um truque muito legal que ele amplia o ambiente. Ele tem um brilho já por si só, então parece que ele ilumina mais a casa. Eu acho que tem lugares que são coringas da gente colocar um espelho, uhum. né? Então, por exemplo, às vezes na sala ou logo perto do hall de entrada, porque geralmente o hall de entrada é um lugar mais estreito. Às vezes a gente coloca Sim. um espelhão aqui numa faixa mais ou menos de uns 90 centímetros, a gente já tem aquela sensação de uau, né? Ou próximo da sala de jantar, também, Sim. né? Que eu acho super bonito. Aí você entra numa gama, você pode colar o espelho direto na parede, que é o mais fácil. Você pode colocar ele numa moldura uhum. ou fazer o que a gente recomenda bastante, que são os espelhos flutuantes. Que uhum. é quando faz uma, uma estrutura atrás dele, como se fosse uma estrutura macho e fêmea, mão de amigo, tá. né, menor. Então o espelho, por exemplo, ele tem esse tamanho a estrutura é menor. E ele fica soltinho da parede uns dois centímetros, hum, legal. sabe? Tipo uma televisão, quando isso, você bota a televisão, ela tem um suportezinho, Isso. Né? isso. E aí o que, que acontece? Dá sensação que o espelho tá solto na parede. Não, não, não. E aí se você quiser arriscar ainda mais um pouquinho, você pode até passar um leve na volta do espelho. Oh, e aí máximo, hein? já criou até uma luminária. Você sabe que há pouco tempo atrás eu, eu tenho um espelho na minha casa que ele é meio andarinho. Volta e meia, ele vai pra lá, vai pra cá. Daqueles que parecem um quadro comprido, uhum. né? Ele tem moldura e tal. Então volta e meio ele vai pra, cá, pra um canto diferente. E aí me indicaram, gente, eu posso estar falando besteira que eu não sou especialista em Feng Shui. Mas me falaram que é legal você ter um espelho, tipo, na entrada de casa, assim. Porque você meio que... Quem tá entrando na tua casa vai bater de frente com aquele espelho e a energia ruim, ó. Vai embora, entendeu? Só entra coisa boa. É isso. Eu botei um bem frio na minha porta, assim, <risos> ficou um escândalo e, ó... Sem energia ruim. Tá certo. E tem mais um truque ainda que eu vou ensinar, é. que é referente até ao Feng Shui. Uhum. Estudei bastante Feng Shui também, ah, então eu... que eu acho que anda tudo uhum. ali caminhando, tudo né? Ali. Tudo é, Tudo também é energia. Às vezes a gente se sente bem no ambiente e nem sabe porquê. Exato. Né? Às vezes é um ambiente todo cheio de coisa, que você olha, nem é tão bonito. E você não sabe porquê. Mas é porque as coisas estão posicionadas da maneira certa para que a energia circule Isso, é exato. É, por exemplo, falando agora do feng shui, tá? Uhum. Você entra em casa e se você tem alguma coisa muito próxima, como se te barrasse um pouco essa visão então, por exemplo, você tem uma meia parede ou você tem ali uma porta, é um corredorzinho e você dá tá de cara para uma porta e você não vê mais nada, tá? É claro que não é totalmente fechado, é como se roubasse meia da sua visão. Você pode espelhar esse espaço. por Porque vai tirar essa barreira, uhum. esse ter um ponto só de vista. É uma barreira dois. visual, mas que não deixa de ser. E te amplia. Né? Então, também, se você tiver um anteparo que esteja te travando, também é uma dica legal. Tá? Oh, viu? Tudo isso com espelho. É, tudo isso com espelho. Agora, fora isso, gente, é assim: você pode ter espelho lapidado, espelho com bisotê, que são aqueles detalhezinhos uhum. na lateral. Eles podem ir se incrementando sempre. Mas assim, ele é um bom coringa quando você tem um espaço pequeno e você quer ampliar. Pode apostar nele, que é uma boa. Agora, outra coisa hum. que eu acho fundamental e que assim é uma coisa é, que eu acho simples, uhum. né? E que parece que você mudou de casa. Cor. Ó. Oh. Uhum. Parece que tudo que a Pri fala, eu falo, ah, eu gosto. <risos> tudo bem pois que é eu sou suspeita. porque a né, gente Não, tudo bem que eu sou suspeita também, porque é o meu dia a dia. Sim. Eu acho que é assim, cor, gente, da vida, da personalidade, Sim. né? Se todo mundo fosse bege, não teria graça. Exatamente. Né? O que seria do preto sem o branco, do rosa sem o azul? Então, eu acho assim, cor é fundamental. Quando a gente tem medo um pouco, às vezes, de usar, a gente pode colocar a casa numa paleta mais suave. Uhum. Então, você pode escolher os cinzas ou os bege e pintar a parede, ok. E aí você dá uma intensificada nos acessórios, nas almofadas, Sim. no tapete. Mas assim, a cor é muito bem-vinda. Ela traduz o nosso estado de espírito, é. né? Então, por exemplo, o amarelo é uma cor energizante, é uma é uma cor de otimismo. Uhum. Então, assim, é legal você ter alguns pontos onde também a casa, além de te acolher, ela te dê um incentivo que você precisa, né? Então, assim, trabalhar com cor é bem-vindo. Trabalhar no tom sobre tom, esse assunto é um assunto que a gente pode explorar, pode falar de círculo de cores, de combinações. Ai, podemos fazer já um outro vídeo. Podemos. <risos> Mas, assim, para quem tem medo, começa num básico, começa num tom sobre tom de uma mesma cor. Abre o um leque, por exemplo, eu vou jogar azul. Do azul mais claro uhum. até o azul mais escuro, tá? Porque depois, falando de combinações opostas, aí dá para dar uma ousada. Mas uhum. vamos começar um passo a passo. No primeiro momento, vamos usar nas almofadas, vamos usar no tapete, numa manta de sofá, uhum. que é coisa que o investimento é baixo. É. Se você, ai, não quero que mais. Você que trocar, né, também. Você pode trocar, né? Então você pode ter a sua casa mais sazonal. Né? É. Entrou a primavera, ah, eu vou botar umas almofadas Você é mais colorida agora. Isso, você é mais... mais sóbria. Isso, né? exatamente. Então, assim, é super bem recomendado. Eu acho que cor muda totalmente a casa. Você sabe que isso é uma coisa que eu fiz na minha casa agora, assim. Eu tinha muito medo de ousar na sala. Uhum. Né? Porque a sala é grande, é um espaço maior, é um espaço que você passa mais tempo. Então eu botei uma paleta bem clarinha assim nas paredes. E fui usando assim, igual o você falou, né? Uhum. Dá a gente dica. Almofadas, tapete, é, tons de luminária, né? essas coisas assim. Quadro, colorido. Então fui usando as cores ou os pontos que se combinam fora da tinta da parede, né? A tinta da parede tá lá bonitinha. Se eu quiser daqui a pouco transformar tudo em, em almofadas vermelhas, tapete vermelho, eu faço uhum. e combino. Né? E aí eu dei uma ousada no lavabo, hum, que é um que é espaço ótimo. pequeno. Né? não é um espaço de passagem. Não é um espaço de passagem, não vou cansar é. daquele espaço. Você não vai ficar sentada é. trabalhando de lá de dentro. E né? olha, você sabe que ficou uma coisa legal, porque aí o, o lavabo, a gente fez uma coisa que eu nunca imaginava que ia dar certo. A gente pintou ele de um azul escuro. Oceano Profundo é o nome da cor. Até o nome é profundo. É verdade. Né? E aí botei uma parede dele toda com tecido. Eu grudei tecido na parede é, listradinho, azul Sei, e branco, é lindo. ficou uma graça e a, a bancada ela é branca assim, ela é uhum. bem clarinha. Então ficou lindo assim, é uma coisa que não cansa aos olhos todo dia. E as pessoas quando entram no lavar elas falam, nossa, nossa que diferente, né? Agora pensando nisso que você falou, Pri, às vezes você não quer pintar muito escuro a sua parede, sabe uhum. que você pode pintar o teto? Olha é bem usado. Você pode deixar as, as, as paredes bem claras uhum. e jogar uma cor no teto. Olha que Então, por exemplo, isso, um, teto, um teto azul fica uhum. bem bonito, um teto um grafite, um cinza uhum. chumbo. Agora tem que prestar atenção. Se, se o seu pé direito, que é a altura do piso até o teto, for muito baixo, pinta o teto de uma cor mais clara, porque a tendência uhum. é baixar. Nossa, é. Agora, para usar corredor, ai uhum. adoro, pinta teto e pinta porta. Olha que massa. A, A porta mesma de cor... casa, ou de cores, de diferentes, cores diferentes, né? Mas Se você for mais ousado, <risos> é pode ficar diferente, senão pode ser da mesma cor. Mas, por exemplo, em casa, minha porta de entrada lá, do de dentro, porque eu não tenho vizinho, né? Era uhum. é amarela, amarela sol amarelando, né? Mas, por exemplo, você pode pintar só as portas. Ah, agora eu vou no verde. Agora. Ih, é Menos tinta, menos... E você mesma pode fazer. Exatamente, gente. Que massa isso, né? e eu acho que uma, assim, a nossa última dica, digamos assim, ela é um pouco de decoração, um pouco de organização também uhum. e um pouco sobre a energia que a gente estava falando da casa, né? Que é a questão de você focar no, num cantinho que você gosta e criar esse cantinho, né? Fala um pouco mais sobre isso. É, pra gente. é assim, gente, a nossa casa, ela tem que acolher a gente. Então a gente trabalha ou uhum. concorda... É, cuida uhum. de filhos, ou trabalho em casa, enfim, seja qual for o nosso trabalho. Qual é a função da gente se recarregar? Sim. Da gente, a hora que chega em casa, fazer, estou no meu porto seguro. Sempre é digo que a nossa casa ela tem que ser o nosso santuário. Você Exato. tem que voltar para casa com vontade de falar assim, cara, que bom, eu tô voltando para casa. E não tipo, ai meu Deus, eu tô voltando para casa com saco. Exato. Né? Isso não está nada ligado ao valor de investimento financeiro, uhum. porque é como você trata a sua casa e como você Exato. cuida dela. Então, eu sempre falo também, organizar fora, organizar dentro. Isso. Né? Então, assim, isso eu também levo ali no meu trabalho como premissa principal. Uhum. Mas eu sempre recomendo assim, o que você gosta de fazer. Por exemplo, eu, Elaine, gosto de ler. Sim. Então, eu gosto de um cantinho de leitura, que nada mais é do que uma poltrona como essa nossa, uhum. uma luminarezinha aqui de pé e um puff. Eu levo livro, eu levo revista e eu passo horas, porque é uma coisa que me agrada. Tem outras pessoas que gostam do cantinho da maquiagem, uhum. então gosta de ter tudo à mão. Tem outras pessoas que gostam de um cantinho pra tocar um instrumento. Então, cada um tem alguma coisa que o coração faz bater mais forte. Então... Eu tenho meu cantinho da meditação. Então. Eu tenho uma varandinha de canto, assim, na minha casa, que é bem miudinha, e ela dá na porta do meu quarto, assim. E ela é um canto da minha casa que dá de frente pra uma mata. Mas então, é o único lugar que não tem, tipo, rua, vizinho, não sei o que, é mato só mato. Então eu criei um cantinho que é super simples, como você falou. Era um banco de madeira que eu já tinha na minha outra varanda, eu joguei pra lá, botei um penduricalho lá que faz uhum. barulhinho, sabe? Botei minhas plantinhas, minhas plantinhas são todas ali. Eu não Sim. tenho planta em nenhum outro lugar da casa, só ali. Então eu vou ali, eu rego minhas plantas, eu aproveito, medito, fica ali um tempo, eu escuto o passarinho. Ai, é bom demais. Tem que ser o que você gosta. Exato. Né? E assim, não tenham medo de começar por esse cantinho. Uhum. Às vezes você fala, putz, mas eu não vou conseguir fazer o piso, fazer a iluminação, uhum. pintar não tem problema. problema. Uhum. Começa pelo canto que você gosta, porque vai ser uma coisa tão prazerosa que isso, é aos legal. poucos, você vai começar a planejar o resto. Uhum. Então, assim, hoje, você pode levantar e falar o que que eu gosto e arruma um cantinho com o que você tem. De repente, se, se te mandarem dúvidas de alguma coisa, a gente uhum. pode fazer um trocadinho de com como certeza. arrumar isso. Mas pensa no que você gosta e no que você tem e vamos ver como é que a gente consegue se organizar. Exatamente. Gente, e essa dica que a, que a Elaine fechou aqui com chave de ouro, né? Eu acho que é fundamental, que é você ter um foco para começar, né? Porque às vezes também as pessoas saem... Ah, não, mas eu vi um vídeo que elas deram cinco dicas e, e que assim... Ah, um é espelho, outra é cor, o que é Nossa, mas eu não vou conseguir fazer isso tudo. A pessoa uhum. acha que... Não, porque aí é muita coisa também, né? Escolhe um. Sabe? Ou você faz uma dessas coisas, ou você começa ali pelo cantinho, como ela falou. Tem um cantinho que vai virar um cantinho de paz, um cantinho de se reenergizar, né? um cantinho de se reconectar com a sua casa. Sim. Né? Isso é importante. E você passar a dar valor a essas coisas de casa. Né? E aí com isso, de repente, você vai se animar para fazer uma cor, um piso. Exato, é. exato. Quem gosta de cozinhar, a mesa da cozinha pode ser o seu cantinho. Então, assim, você não precisa. Ah, o que você gosta? Gosta de cozinhar? Aquela mesa. O que, que dá pra fazer? aí ah, eu vou jogar um tecido na minha cadeira, eu vou fazer hum. um tecido com um amarradinho, hum. aí eu vou fazer um jogo amigo. Um eu vou, eu vou fazer uns suportinhos com velinha. É. E ali aquele é o seu cantinho. Então, Sim. quando você convidar a galera pra tomar um café, um suquinho. É ali que você vai levar, é isso, ali. no seu cantinho. É ali, é o cantinho do coração. É, isso Sim. mesmo, Pri. E isso tudo, gente, essas dicas que a gente deu hoje, dá perfeitamente... Aliás, devem ser implementadas junto com a organização, porque, como a gente falou, organização e decoração andam muito juntas. Juntos. Eu acho que elas são, assim, fundamentais uhum. umas pras outras, né? E se você, por acaso, está pensando em começar a se organizar, aqui embaixo no link eu sempre deixo ali uma checklist para você desbagunçar a sua casa, você começar a desbagunçar a sua casa, aproveitando também essas dicas que a gente deu hoje aqui. Elaine, muito, uh, muito, muito uh, obrigada. Tá? Volte mais Quero um vir outras vezes outra vez, com vocês. nos comentários se vocês gostaram <risos> da Elaine, hum. que ela, além de linda, é muito inteligente. Sim, sim, sim. sim, tá? sim, sim, sim, sim. Tá? Digam aí porque a gente grava mais coisas pra vocês. Né? É a gente isso tá aí. Junto aqui, então. Combinado, pessoal. Volte mais vezes. Espero que vocês tenham gostado. Comecem a usar as dicas porque fazem toda a diferença. Um beijo e até o próximo vídeo. Até.